Curadoria a contravento, assovi o vento dentro de mim, estou despido, dono de nada, dono de ninguém, nem mesmo dono das minhas certezas, sou minha cara contra o vento, a contravento e sou o vento que bate na minha cara, trecho do livro dos abraços do Eduardo Galiano, para abrir essa fala, a revista Pluriversos chama para inventarmos encruzilhadas, curadorias de encontros e cuidadorias de afetos. Na raiz da palavra curadoria, temos o cuidado, a seleção delicada e apurada de matérias que nos instigam. No dia a dia, precisamos atravessar um mar de conteúdos, filtrando constantemente seus sentidos e horizontes. Os algoritmos criam correntes de pensamento, e manter uma crítica lúcida nos faz, por vezes, navegar a contravento, zigzagueando tendências e utilizando outros modos de apreensão. no corpo, os cheiros, sabores, dissonâncias e consonâncias que abrem outras possibilidades de entendimento. Esta curadoria interativa é convite, como conta Marco Silva em seu artigo sobre a pedagogia do Parangolé. Parangolé como fruição, onde as proposições são abertas à cocriação da obra em movimento. Nossos processos criativos são esboços, um vir a ser. Estamos, portanto, vivenciando aqui um tempo poético, não controlado por relógios e burocracias que adoecem nossas potências criativas, como explica a Laura Bassal em sua releitura dos transtornos de atenção. Vivemos uma era da economia da atenção, que monetiza nossos segundos de engajamento, capturando e vigiando nossas buscas. A pluriverso, como na Cláudio Bahia Mansila, rompe com essa compreensão individualizada, articulando coletivos nos seus fazeres e dizeres, no ambiente de rodas e redes. Educonexão é um movimento contra esse esgarçamento dos vínculos, é a curadoria como um nós. O virtual, nesse sentido, é um dos fios deste entrelaço criativo de outras economias, outras educações, outros diálogos. E o pluriverso é feito poeticamente com um punhadinho de pó de miami, como por descuido no café, na sopa, na bebida. Pode ser provocado, mas não pode impedir. Não há decreto de governo que possa com ele nem poção capaz de evitá-lo, embora as vivandeiras apregoem nos mercados infalíveis beberagens como garantia de tudo. <risos> Essa brincadeira é para dizer que a revista Pluriverso é esse abraço galiano que nos inspira em esperança, compartilha ideias para adiar o fim do mundo, reafirmando alegrias, polinizando agroflorestas, como rememora Camila Rodrigues Leite, de artigo em artigo, de coletivo em coletivo, Vamos tecendo resistências numa cultura viva, brincante, vinculada à natureza, na relva fresca do nosso pé, no barulho da chuva, no aroma da terra molhada, no encantamento de ouvir a sabedoria de Lidia Ortello tocar a infância de todos nós. E você? Qual é o seu artigo preferido? Arte política algorítmos, um outro modo possível, potente e viável, escrito pelo Emanuele Braga, ou pode entrar Dona Morte, da Érica Versosi, da Andreia Graupen, Resistência Crespa, da Laurissa Moura. Ou seja, são tantos artigos, tantas novidades, tantas possibilidades. Por que você não escreve o seu artigo e publica aqui, na revista Pluriverso? Viva os processos de criação. Vem participar na rede, nos nossos grupos, nos nossos fóruns. Vem discutir o próprio processo criativo no nosso grupo que vai falar sobre isso. Vem!